Oi pessoal, então agora a gente entra na parte de é, movimento de translação e rotação de corpos rígidos. A gente começa falando do rolamento sem deslizamento de uma roda sobre o sobre o solo, tá? Como um uma, um, um, um pré para quando a gente for fazer o, o quando a gente for tratar energia no movimento de de rotação e de translação tudo junto, ok? Então vamos pensar vendo qual é a trajetória de um ponto na borda de uma de uma roda, né? Aqui eu tenho aqui eu tenho uma uma, uma simulação, tá? Uh, tirada do Wolfram Demonstrations Project, em que uh, ele mostra qual é o movimento da borda de um ponto dessa dessa roda aqui, quando ela rola sem deslizar, ok? E como vocês podem ver, a trajetória é essa linha verde que vocês estão vendo aí, tá? Essa linha verde é o que a gente chama de uma cicloide, tá ok? Então, uma coisa que está clara aqui é que os pontos que fazem parte né, da, de uma roda executam um movimento bastante, bastante complicado tá É bastante complexo, mas o movimento do centro de massa é extremamente simples. É um movimento linear de translação. Tá okay? E é uma translação, se a, borda se a roda estiver girando com velocidade angular constante, a ela vai se transladar com velocidade constante, né? o centro de massa, na verdade, vai se transladar com velocidade constante. Tá? Então, os movimentos de, do, que a gente vai ver nessa, nessa sessão é que os movimentos do centro de massa da, da, da minha roda e de um ponto aqui na borda estão relacionados. Né? As velocidades desses dois pontos estão relacionadas. E, numa volta completa, tá certo? Há uma ponta da borda da roda, após girar um certo ângulo θ, Tá? se é, fez com que o centro de massa desse cara se desloque por θ vezes o raio do círculo. Tá? Lembra que θ é um ângulo que está sendo dado em radianos. Okay? Então, quando dá uma volta completa, o centro de massa do, do, do meu círculo se deslocou de 2π de vezes o raio do círculo. Tem uma outra simulação também que ajuda a gente a ver isso. tá que é essa daqui, essa essa simulação, ela é bem legal. Cada ponto desses aqui, tá? É, tá separado de, hum, agora eu não me lembro quanto que tá, mas aqui daqui até aqui, tá? Até o final dessa dessa linha verde que vocês estão vendo aí na tela, tem 2 π tem 2 pi, tá? Isso aqui é um comprimento de 2 pi. Isso aqui é um círculo de raio 1. Então, o comprimento desse círculo simplesmente vai ser 2π. E quando vocês olham aqui, né, olha para esse ponto que está bem aqui, né, vocês vão notar que ele cheve a cicloide, e quando a volta é completa, que aí eu vou tentar dar a pausa aqui no momento certo, quando, a volta, quando ele dá uma volta completa, ele se deslocou exatamente de... 2 vezes π, que é 6.28319. Tá? Então, quando um, um, um círculo dá uma, uma volta completa, ele se desloca de 2π vezes o raio, né, unidade de medida. Tá? Então, o que, que acontece? Se, como essa velocidade de, de giro, a né, velocidade angular da roda é constante, a velocidade de translação do meu, do meu centro de massa também vai ser constante. Tá? Então, eu posso calcular a velocidade. Como, como tem velocidades constantes, eu posso calcular as velocidades usando as fórmulas para velocidade média. Né? É o quanto o centro de massa se deslocou, que é 2π vezes r, dividido pelo tempo uh, que levou para dar uma volta, que a gente chama de t, que é o período da, da rotação. Okay? Esse número aqui, 2 pi sobre t, nada mais é do que a velocidade angular do, da minha da minha roda, tá OK? É quanto ângulo ela girou num certo intervalo de tempo T maiúsculo, tá? Então, eu tiro a conclusão de que a velocidade do centro de massa é igual a raio vezes a velocidade angular da minha roda, tá? Quer dizer o seguinte, né? É, r é a posição de um ponto na borda da roda. Okay? Então, sabendo a velocidade angular da borda da roda e aonde está um determinado ponto, que nesse caso eu estou tomando um ponto na borda da roda, eu calculo a velocidade do meu centro de massa tranquilamente. Okay? Isso é o que a gente chama de um vínculo de rolamento. Tá? Ele vai valer... É, para velocidades angulares constantes, mas também vai valer para velocidades uh, angulares uh, que não sejam uh, velocidades angulares que não sejam constantes, ok? Então, vamos olhar aqui agora o problema, né, do ponto de vista de um ponto qualquer na no meio da roda, ok? Se a minha roda está girando para cá, tá? Vamos pegar um ponto qualquer na roda, esse ponto I. E vamos pegar também, vai ser conveniente para a gente pegar, o centro de massa dessa roda aqui, ok? Então é uma roda que não se deforma, tomamos um ponto I qualquer dentro da roda e um, o ponto que descreve, né o que, onde está localizado o centro de massa da minha roda. Vamos pegar os vetores de posição nesse sistema de coordenadas x, que eu estou mostrando aí. tá a posição do ponto I é dada por esse vetor Ri e a posição do centro de massa é dada por esse vetor Rcm. Tá? Eu tenho dois vetores aqui e agora eu vejo que, se eu tomar um terceiro vetor em particular, eu vou poder relacionar velocidades. Eu, eu vou ver que eu vou poder é, relacionar velocidades lineares e velocidades de rotação em torno do meu centro de massa. Para isso, eu vou pegar o meu, esse vetor Ri relativo, que é a posição do ponto I com relação ao centro de massa. À medida que esse ponto for girando, né, esse, esse cara daqui também vai variando. Okay? A relação entre esses três vetores aqui é que esse vetor posição do ponto I é a soma do vetor posição do centro de massa mais o vetor posição do ponto I com relação ao centro de massa. Se eu derivar os dois dados em relação ao tempo, derivo RI, derivo uh, posição do centro de massa, derivo posição do ponto I com relação ao centro de massa. Isso aqui me dá velocidades. Okay? Então eu chego que a velocidade vetorial do ponto I é a velocidade do centro de massa, que no caso roda vai andar em linha reta, mais a velocidade do ponto I relativo ao centro de massa. Nota que o ponto I relativo ao centro de massa descreve um círculo, tá? então a velocidade dele sempre vai estar tangente ao círculo que ele descreve. Tá? E aí, né, com isso, a gente, a gente vê que, sabendo a velocidade do centro de massa, a gente sabe a velocidade de um ponto na, da roda. Mas agora eu tenho, então, que a velocidade de um ponto I no meu círculo é a velocidade do centro de massa mais velocidade relativa ao centro de massa, a, e agora eu vejo que todo o movimento que eu tenho pode ser considerado como uma translação e uma rotação em torno do centro de massa. Separadamente, tá do mesmo jeito que a gente tinha lá no movimento de pré né? Velocidade em y, velocidade em x, e a gente tratava os dois movimentos separados. Essa relação aqui já me permite dizer que a velocidade do centro de massa e a velocidade de rotação em torno do centro de massa representam, né? São, são velocidades de movimentos que eu posso tratar separadamente. Tá ok, então agora. Né? se eu pego aqui meu centro de massa e meu ponto I, a velocidade do meu centro de massa está aqui, é uma velocidade constante. Okay? Eu tenho a velocidade de translação desse ponto aqui. Então, né, considerando primeiro só a translação, a velocidade de translação desse ponto aqui é Vcm. Mas ele também tem uma velocidade uma velocidade tangencial ao círculo que ele descreve aqui, que é a velocidade relativa ao centro de massa. Somando essas duas velocidades aqui, né, pela regra do paralelogramo, eu obtenho a velocidade total do meu ponto I. Tá? Nota que ela não é necessariamente paralela à do centro de massa.